Senhor, tudo bem? meu nome é Ana Beatriz É eu o canal sobre as coisas de Deus E hoje eu quero falar sobre as missões Ser missionário, ser enviado, pregar a palavra do Senhor, o que é isso na verdade? Em Marcos 16, do 15 para frente, está escrito assim E disse-lhes, disse-lhes, é Jesus dizendo Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado Esses sinais seguirão os que crerem em Meu nome expulsarão demônios falarão novas línguas que garranse de beber beberem alguma coisa mortífera não lhes fará mal algum. Vão pôr as mãos sobre os enfermos e serão curados. Amém? Olha só. A palavra de Deus diz: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Você percebe que não tem um por todo o mundo menos a sua casa, a sua escola, o seu trabalho, por todo o mundo menos o Acre, a, a Groenlândia, por todo o mundo menos a Grécia e o Iraque e o Nepal? Ou para toda criatura, menos os gays e lésbicas e, e pessoas que só leem a Bíblia. Para todo mundo, toda criatura, menos o chato, o sem-vergonha, o tarado, o pedófilo. Por toda criatura, menos... Você consegue perceber que não tem um menos? Que é por todo mundo e toda criatura, é todo mundo e toda criatura. A gente quer dividir a mandamento do Senhor em... Ide por todos os lugares que eu quero e pregar o evangelho a todas as pessoas que eu gosto Mas não é isso que o Senhor manda O que Jesus manda é pra ir pra todo lugar e falar pra todo mundo E aí a gente fala, ai mas eu não sei qual é o meu chamado Eu não sei se eu quero fazer teatro, se eu quero cantar Ou se eu quero ter o dom da palavra Ou então, eu preciso que um obreiro ponha a mão em mim e diga que eu... Gente, mais do que qualquer outra coisa O Senhor já te falou o que é o seu chamado nessa terra Já falou pra mim também como você vai fazer isso? Se vai ser cantando, dublando, escrevendo, pregando, lendo a Bíblia e tendo revelações? Isso aí é um meio. Mas o objetivo é que você vá por todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura. E ele fala, você vai falar para as pessoas, e se elas acreditarem que Jesus é o filho de Deus, que se fez carne e morreu por elas, beleza, elas estão salvas e pronto. E aí você ainda vai ter uma ajuda, porque vai ter alguns sinais que vão te acompanhar se você estiver realmente pregando o evangelho de Jesus. As boas novas, as boas notícias, que vai ser cura, libertação, línguas espirituais... Galera, a gente foi chamado para dar boas notícias. Se você está pregando o evangelho das notícias ruins, seu evangelho está errado. Tem um monte de gente indo por aí para pregar o evangelho das piores notícias possíveis. Você vai para o inferno, você é pecador, você vai queimar no enxofre, Deus vai te castigar. Isso não é boas novas, isso não é notícia de Deus. Notícia de Deus é graça e salvação. Você já viu um filme que quando a pessoa é salva, ela fica triste? A salvação é para deixar feliz e salvação é simplesmente acreditar que Jesus é Deus. E pronto. Em qualquer lugar, para qualquer pessoa. Esse, esse versículo ele é tão estampado em camiseta e caminhão e, e porta de igreja que parece que as pessoas esqueceram de ler. Aí eu simplesmente falo, eu vou por todo mundo que eu quero, então eu vou pra Disney, vou pra França, vou pra Itália pra pregar o evangelho a toda criatura que eu fui com a cara, então nada de pessoas que me afrontam ou são chatas ou já são de outra religião amado, me ajuda a te ajudar, o que a palavra de Deus tá dizendo é que não importa a pessoa e não importa o lugar não importa que você vá e fale que ele é o filho de Deus que morreu por você e por mim, e que se você acreditar nisso, os seus pecados são remidos, você é perdoado e tem vida eterna, então ao invés de morrer você vai só dormir, quando acordar você vai estar no céu é basicamente isso mas o real propósito de ser enviado, de missões de send, enviado apóstolo, porque o apóstolo é isso, é o enviado, o discípulo é aquele que é ensinado, então Jesus ensinava os discípulos ali, e depois ele enviou eles, aí eles viraram apóstolos porque foram enviados a contar o que aconteceu enquanto eles eram discipulados você, eu, todo mundo, galera que nunca vai assistir esse vídeo, por motivos de que eu não sou o Whindersson Nunes. Todos nós fomos enviados para ir e pregar o evangelho. Você é missionário aonde você estiver. Não pense que você só vai ser missionário se você for enviado para a África, ou para a Europa, ou para o deserto. Você é missionário no campo que você está trabalhando, se você está na sua escola, você é um missionário ali, se você é no seu trabalho, você é um missionário ali, se você está na sua igreja, você é um missionário ali, porque a igreja somos nós, mas o templo, o prédio onde a igreja se reúne, muitas vezes não tem pessoas que tiveram a revelação do amor de Deus, porque foram atingidas por más notícias, fake news, bad news, a verdade é que nós fomos chamados para falar que o Senhor te ama e que pela graça dEle você não fez nada para merecer e Ele ainda assim quer cuidar de você e ser um pai amoroso, não esses pais que a gente tem por aí. A verdade maior de todas as coisas do Senhor é que ele nos amou e ele se fez carne para cuidar da gente. E através do Espírito Santo, tem tipo um antivírus dentro de nós que vai nos guiando por instinto: se isso é bom e se isso não é, se isso traz vida e se isso traz morte. E assim nós vamos vivendo uma vida perto de Deus. Só. <risos> e aí você vai contar isso para as pessoas: quais pessoas? Toda criatura. Aonde? Por todo mundo. Ah, eu estou viajando. E aí o garçom diz, te... oi, tudo bom? Opa! E aí, chefe, me dá aí um suco, beleza? Beleza? Você tá bem? Ah, minha filha tá com problema. Mas que que tá acontecendo com sua filha? Conversa com o garçom, faz amizade com ele. Além de ser melhor atendido, depois você ainda pode fazer uma oração pela filha dele. E eu vou te falar, se for da vontade do senhor, ela vai ser curada. E eu não estou falando isso só porque está na Bíblia, porque se só tiver na Bíblia, eu já acredito piamente, mas porque eu vivo isso. E olha, não é a vida inteira, é a partir do momento que eu decidi entender que eu sou enviada do Senhor para esse mundo, para essa terra. O mundo, ele fica muito mais cara de mundo, quando você tem muito mais cara de Deus. Quando a gente se posiciona como igreja, as pessoas ficam revoltadas com a gente, mas é porque isso atinge o coração, porque as pessoas se sentem desprotegidas. Mas esse é o momento que a gente abraça e ama as pessoas. E explica que não é o pecado que nos afasta de Deus. É o fato de a gente pensar que não precisa dele. O pecado, ele vai sair pelo xixi. <risos> Conforme você vai amando a Deus e ficando perto dele, você vai perdendo a vontade de pecar. E na hora que você vê, você já não está fazendo mais. É muito diferente de virar para as pessoas e dizer, para de fazer isso, que aí Deus te ama. É o contrário. Deus te ama, independente disso. Então, vai ter um relacionamento com Ele. E na hora que você vê, você vai estar tão encantado e apaixonado pelas maravilhas do Senhor, curando, libertando, orando em línguas, que simplesmente você vai ter parado de fazer. Porque você quis, sem perceber, pela graça. Essa é a mensagem das missões. Ser missionário não quer dizer aonde você vai, ou para quem você vai pregar. Quer dizer que você tem uma verdade para contar para as pessoas. E essa é a sua missão. Se você tivesse uma missão impossível, ia aparecer uma tela, ia abrir, ia estar escrito todo em marco 16 pra você. Ide e pregar o evangelho a toda criatura, em todo mundo. E essa era a sua missão. Até quando? Até o dia que você morrer, querido. E aí, quando você chegar lá no julgamento do Senhor, que isso é motivo para outro vídeo, Ele vai te falar, é, até que você ganhou umas pessoas pra mim. Mas não foi você, fui eu através de você, mas obrigado. Porque o que Deus quer dizer para você e pra mim, é que nós somos vasos a serem usados na mão dEle instrumentos para a mão dele. E eu nunca vi a guitarra escolher qual é a música. Quem escolhe é quem toca. E Deus toca, eu e você. Se você está passando por um momento de aprendizado, de imersão na palavra, e não está tendo oportunidade de pregar o Senhor, é porque Ele está te afinando. É um músico que está afinando o instrumento para tocar. Então, seja afinado. Tenha um coração ensinável. Ouve o que é para ser escutado. Anda com quem tem maturidade espiritual, busca na palavra a revelação do Senhor, ora, conversa com o seu Deus, oração é só fechar o olho, ou de olho aberto, ou tomando banho, em qualquer lugar, conversar com o Senhor. Uma das orações mais lindas que eu já escutei foi, oi Deus, é o Zé, o Senhor sabe, e eu tô aqui, que eu te amo. Cara, eu chorei, eu chorei, porque era de verdade, muito mais que ó oh, Senhor, grandíssimo Deus, poderoso, maravilhoso, digno, porque isso tudo é verdade, mas se não vem do coração, isso não é uma oração. Isso é uma poesia. Eu te convido a orar, ler a Bíblia, buscar pessoas que acreditam no Senhor e se desenvolver nesse relacionamento com Ele. Busque a Deus. Ele escreveu 66 livros chamados de Bíblia, só para te contar quem Ele é e do que Ele é capaz. E Ele diz lá que Ele te ama e vai te ajudar em fazer tudo o que Ele pedir para você. E o que Ele te pede hoje é para você ir. As suas missões é onde você estiver. E as pessoas a serem tocadas por essa missão É quem você conhece E quanto mais pessoas você conhecer Maior a sua missão vai ficar Porque o importante aqui é levar o evangelho E trazer o poder de Deus Amém? Sim. Espero que esteja tocado o seu coração como toque o meu E seja enviado como eu tenho sido E eu espero ser muito mais Porque eu estou bem fraca nisso E vamos todos seguir a missão De falar de Deus para as pessoas Porque E de por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Amém? Que o Senhor te favoreça.